Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar umas dicas pra vocês do que fazer nessa quarentena. Eu já tô acostumada a ficar em casa, né? Tá acontecendo aí com todo mundo, que eu não preciso nem explicar, que todo mundo já sabe do corona, né? E tal, que temos que lavar as mãos, temos que ficar em casa e tal. Isso tá passando toda hora em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar, que você vai. Saber como se proteger do coronavírus. Se você não se proteger do coronavírus é porque você não quer mesmo. Já me sigam <coughs> Me sigam no like. Tá tudo aí na descrição, gente. Estamos rumo a doitala no like. Se inscrevam aqui no canal e curtam os vídeos, por favor. Que me ajuda muito. E eu fico muito feliz, muito feliz. Muito obrigada, gente, pelo carinho. Compre. Uhum. Claro, para as dicas. São 13 dicas, tá, gente? A primeira dica é torre de cartas. Eu vou mostrar aí pra vocês, gente, como que faz essa torre de carta. tá? Que ó, gente, eu vou mostrar pra vocês não como faz, é o jeito que eu faço, tá? Não é nada profissional e tá? tal. Primeiro, se suas cartas estiverem muito assim, tão vendo? Assim, ó. Se vocês tiverem mania de fazer assim, ó, e elas ficam assim, primeiro que vocês vão usar tem que estar tá assim. Tentam deixar elas amassadinhas assim, que eu acho melhor. E aí, depois que tiverem amassadinhas, vocês deixam assim, viu? Colocam assim, ó, uma do lado da outra. Ih, já caiu, tá vendo? Gente, eu esqueci de avisar, mas tem que ter muita, muita paciência pra fazer isso. Fiz seis, ó. Seis, ou seja, seis eu quis dizer, são seis casinhas que eu quis dizer. Ou seja, seis negocinhos desse, tá Tão vendo? Seis. E aí eu consegui fazer até o final seis Negocinhos desses Outra assim em cima, tá vendo? Viu? Assim A retinha, carta reta Quanto mais casinhas vocês forem fazendo Mais trabalho vai dar E mais difícil vai ser de você terminar Eu aconselho vocês começarem numa uma quantidade baixa, sabe? Demorou três noites pra fazer Colocou assim em cima E aí não dá pra colocar outra aqui, tá vendo? Tem que ter outra aqui e aí, vocês vão colocando uma do lado ou a outra. Aí, colocou aqui, vocês vão. É um jeito de fazer. Se você quiser pesquisar no YouTube é outro jeito de fazer melhor, mais fácil, é à vontade. Vocês podem fazer com qualquer carta, até tá? não precisa ser só um. Próxima dica é você jogar uno. É, de ser banco mobiliário e tal. Qualquer desses jogos assim de tabuleiro. De cartas, são bem legais pra você jogar Tem twists também Eu ia falar o seguinte pra vocês Aí, vocês chamam os amigos Pra jogar junto e tal Vai ser bem da hora e tal Mas aí, véi Tô falando de quarentena Reina, não pode chamar os amigos, né? Tenho sorte, não tenho amigos Então não preciso ficar com saudade dos amigos Toinks Já que não pode chamar os amigos Vocês podem jogar com seus familiares, sabe? Com quem mora com você, entendeu? gente eu não tô falando pra chamar sua avó lá da outra cidade, lá, de outra rua Gente, a próxima dica Vocês gravarem mais para suas redes sociais Por exemplo, vamos supor que o seu sonho É ser influencer, blogueira Blogueiro, aproveitem esse tempo para se dedicar, mas não esquece da sua família Tá gente, não esqueçam dos seus amigos Gente, outra dica parecida com essa É vocês fazerem dieta Se você quiser engordar ou emagrecer No Youtube, pesquisei uma aí. Uma dieta, mas não uma dieta super radical, entendeu? Que você fica sem assim, comer. Vocês que sabem, entendeu? Se for pra engordar, emagrecer, tem várias dietas aí no YouTube, é só pesquisar. Essa aí é dieta. Gente, próxima dica, vocês podem consertar alguma coisa quebrada. A gente conserta em casa, tá? Não vá, não vou lá pra consertar, tá porque eu acho que nem vai estar tá aberto. Não vá, tá, gente? Pra lugar nenhum. Pode fazer isso, é consertar alguma coisa quebrada, que você já tá pra consertar um tempão e tá com preguiça, então... Conserte agora. Você pode consertar agora? Essa é a sua chance. Gente, próxima dica é vocês podem ler um livro. Se você gosta de ler tem um livro Você pode ou encomendar um livro pela internet Ou você pode simplesmente Ler um que tem aí na sua casa Eu sei que ler é uma coisa muito boa pra mente e tá? tal Então, vocês que estão entediados na, Nessa quarentena Vão ler, entendeu? Gente, a próxima coisa que vocês podem fazer É desenhar, sabe? Ou pintar Se você gosta de desenhar Se você sabe, se você sabe ou não desenhar Você pode desenhar desenhos fáceis Também, se você não souber desenhar se você desenhar, você pode desenhar coisas difíceis e tal, de coisas que você gosta. Mas até se você não souber desenhar, você desenha o que você quiser, né, gente? Você pode também pintar quadros, sabe? Tura em tela, sabe? E quando eu tô no tédio, eu vou lá e desenho, sabe? Eu, eu amo desenhar. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar aqui no slide. Eu mostrando meu bullet, que é esse daqui, detalhadamente, página por página, eu tenho vários desenhos Quem segue no Instagram vê alguns que eu posto lá, entendeu? E aí você pode fazer isso Pintar em tela, desenhar e tal acho bem legal Gente, outra coisa que vocês podem fazer também É dizer para dizer para uma pessoa que você gosta Que você gosta dela Para seu crush, para sua crush Por quê, gente? Porque no outro dia você não vai ver ela Toink, mesmo na escola, no trabalho, etc Você não vai ver ela no outro dia, entendeu? Provavelmente você não vai ver ela no outro dia Então... Depois de muito tempo você vai ver ela de novo. Então, você conta mesmo. Outra dica pra vocês também é vídeos de gatos no YouTube. Eu amo muito ver vídeo de gato, vídeo de papagaio e vídeo de pinche. Talvez eu tenha um problema. Os que eu falo, gente, é tipo assim. É vídeo de papagaio falando, sabe? Tipo, pesquisa assim no YouTube. papagaio falando. E tem muitos vídeos engraçados, sério. Muito engraçados. Vários vídeos de gatos também fazendo várias coisas bem engraçadas. E vídeos de pincher é tipo vídeos de pincher rosnando. Vai colocar, você tá com frio. Para. Não. Ela é muito bonitinha Não Não pode E a próxima dica Vocês fazerem chamada de vídeo com seus amigos Amigos ou familiares, entendeu? Então gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Fiquem em casa, lavem as mãos Usem máscara quando for pra sair na rua Pra tipo... Quando for ultra emergência, tipo, comprar alimentos, médico e tal, usem máscara, por favor. Lavem as mãos, tá, gente? Passem álcool em gel. Não passem coronavírus para os amiguinhos, tá bom? Gente, curtam aí o vídeo que me ajuda muito e que eu fico muito feliz. Se aí no canal também, que me ajuda muito e eu fico muito feliz também. E as minhas redes sociais. Beijo para todos vocês e tchau!